bora lá galerinha pra você que sofre de alto fps vou diminuir aqui que fica mais fácil que vocês vão ver meu OBS, mesmo não tem problema não Para você que sofre de queda de alto fps cara eu já tentei de tudo tentei literalmente de tudo mexer na minha placa de vídeo mexi na configuração do jogo. Tentei, tentei, tentei e não consegui. Tá aqui a solução para você. Não esquece de deixar o like. Vamos lá, já vamos direto ao ponto, né? Vamos em configurações, preferências. Esse seu aqui, ó, vai estar tá desmarcado, tropinha. Vai estar tá desmarcado mostrar feedback visual para toques. Você vai vir aqui vai marcar essa opção, vai salvar, vai vir em guine, verifica se está alto FPS aqui né, se tá ativada a taxa, se mostra aqui também né tem problema mostrar né, mas se tá ativado, coloca em 240 configuração normal aqui, preferência é, Asus ROG Phone, não esqueça e é isso, marcou lá, Asus ROG Phone 240, dá um ok e você pode ter certeza que o seu problema vai ter solucionado. O que, que aconteceu? Depois da atualização, eu tinha feito de tudo. Até formatar o PC, tá, galera? Não sei que trem é esse aqui, não. Mas eu vou tentar resolver já, já. Tinha feito de tudo e não resolvi. Ainda continuava com queda de FPS. Aí eu falei, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora eu vou resolver o meu problema. E comecei a mexer, mexer, mexer. E essa é a solução, galerinha, tá vendo aqui que eu tô com 110 Vai oscilar porque minha internet aqui é horrível Mas qualquer dúvida sua que você tenha, tem aqui meu Instagram Tem o link aqui, não esquece de seguir na buia. Me manda mensagem, comenta aqui embaixo que eu vou ajudar você a resolver o seu problema Tem o Discord também, qualquer coisa, manda um oi no Instagram aqui eu mando o Discord e através de lá nós conversamos e resolvemos o problema, tá bom? Mas faz isso daí que você vai ver que seu FPS vai parar de cair e não vai e vai ficar chegando as nuvens. E é isso aí, galerinha. Vai demorar para carregar porque tá lerdo tô com assistindo o um jogo ali, ó. Vai demorar para entrar, mas vocês vão ver. Vai estar tá aqui, ó, cravadinho, 100, 100 e pouco, e é isso aí. Ó meu ping, ó. Senta e pouco, tá difícil hoje, troca, tá difícil, mas o que importa é o FPS, né? E depois a gente consegue resolver, o FPS não, né? Então é isso. Tá resolvido o problema pra vocês? Qualquer coisa, compartilha, clique aí na bolinha seguir e curta o vídeo. Valeu!